Onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Onde está o teu coração? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Basta nós olharmos o que nós temos como tesouro. no que nós investimos o nosso tempo? Com o que nós nos ocupamos mais? Onde está a nossa atenção? Aí também está a nossa vida. Esta é uma pergunta que deve nos acompanhar diariamente. Porque o coração na Sagrada Escritura não é apenas a sede das emoções como na cultura ocidental. O coração na Bíblia é o centro do ser humano. É de onde surgem as decisões, é de onde também brota o pecado, mas é de onde também nós temos a capacidade de agir com liberdade e amar. O coração é visto na Sagrada Escritura como o centro do ser humano. O coração do Senhor é incansável, é inesgotável no seu amor. E nós queremos olhar para a nossa vida enxergando também que as nossas escolhas falam daquilo que nós temos dentro de nós, em nosso ser. Olhamos para Paulo hoje, na sua trajetória cheia de angústias, mas uma vida bem-aventurada em Deus. Quantas aflições esse homem viveu, quantas adversidades, quantas contrariedades por ser chamado por Deus e se tornar apóstolo, Talvez poderemos dizer, nossa, mas não é um homem de fé? Por que tantas provações? Será que Deus, Ele não poupa os seus? Na verdade, todos nós seres humanos estamos sujeitos à angústia. Mas a pergunta é, em quem nós depositamos a nossa confiança e também a nossa angústia? Paulo é aquele que tudo coloca na presença de Deus. E esta fé é o motor também das suas obras. É por isso que ele vive aquilo que nós hoje proclamamos também no Salmo, que o Senhor nos livra de todas as angústias. Não porque o Senhor nos poupa delas, mas nos faz realmente ultrapassá-las. Quantas coisas ocupam o nosso coração e não nos permitem ver a providência de Deus que quer agir no nosso meio o próprio Jesus no evangelho nos fala acerca disso também dizendo que a maneira como nós olhamos a vida é a maneira como nós vivemos ele diz assim se o nosso olhar está doente, se o teu olho está doente, também o teu coração adoece. Como nós olhamos para a realidade que nos cerca? É com um olhar de apego? Nas falsas seguranças que parecem que nos dão suporte, mas que na verdade são tão passageiras que aumentam ainda a nossa angústia? No que nós estamos nos apoiando? As coisas materiais tem uma razão de ser na nossa vida, também necessitamos delas, mas elas não podem ser o nosso fundamento, porque elas passam. Quantas vezes o nosso coração está ancorado nas coisas e quantas vezes isso fragiliza as relações do matrimônio, até mesmo dentro da família, quando nós ao depositarmos o corpo de um ente querido, ao sepultarmos, depois disso pode acontecer, não é, por conta de bens materiais, inimizades, intrigas, incompreensões, entre aqueles que nasceram no seio da mesma família. Onde está o nosso coração? Queremos que o nosso coração esteja em Deus, para que o nosso olhar também Seja como dEle. Peçamos ao Senhor um olhar novo, com as lentes da fé, para dar sentido à nossa existência, para consumirmos a nossa vida naquilo que não passa. Não queremos simplesmente nos deixar usar pelas coisas, como hoje muitos fazem. Queremos sim usá-las, os recursos que nos são dados para o bem, não apenas nós, de outros e principalmente da evangelização. Se soubermos o lugar de Deus na nossa vida, saberemos também o lugar de cada coisa, administrando aquilo que nos foi confiado, aquilo que conquistamos com Deus. Também tendo as pessoas no nosso coração, mas jamais ocupando o centro no qual somente Deus deve reinar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado.